Seguramente, é, é, é o marco do, do jornalismo, especialmente é o marco do jornalismo literário, porque a produção do Euclides, tanto no Estado de São Paulo, né, quando ele, quando ele é, esteve em Canudos cobrindo a Guerra de Canudos como, como correspondente, tanto a produção que ele é, foi autor no jornal, quanto posteriormente o, o, o livro, ele fez uma produção... Dentro dessa linha que hoje nós conhecemos como jornalismo literário. Na época, era tão inovadora a abordagem dele e, e causou tanto espanto que não havia gente no Brasil, no, no mundo intelectual brasileiro, para entender e, e, e compreender de maneira assim intelectualmente abalizada de que aquela produção dele era uma produção jornalística de alto nível numa escola e numa linha, num direcionamento que até então o jornalismo e a literatura no Brasil não conheciam. Mas é, é, é interessante pontuar que quando ele faz a, a, a, Os Sertões, quando ele escreve Os Sertões e publica, em 1902, a, a, o jornalismo literário, na matriz básica, nos, no, nos princípios básicos que nós conhecemos hoje, já tinha é, se manifestado, em iniciativas pioneiras nos Estados Unidos e na Europa. Particularmente no caso americano, o jornalismo literário foi nascendo e ganhando fôlego e se, se maturando né, como escola narrativa exatamente por causa de uma guerra civil. No caso, a guerra civil americana, em que os correspondentes de guerra, é, é, ao se confrontarem com as batalhas no teatro de guerra mesmo, começaram a se deparar com aquela dificuldade de conseguir transmitir a intensidade dramática que é um campo de guerra para os leitores dos jornais. E eles perceberam que é, seria muito pouco representativo da realidade que eles vivenciavam você transmitir aquela, a, aquelas matérias de um modo muito, muito frio, né, muito preso apenas à informação, porque o mais significativo para você trazer ao leitor a possibilidade de compreender uma situação de guerra é a narrativa centrada em pessoas e centrada no ambiente, no ambiente subjetivo, psicológico, emocional, que está em torno dos fatos, né. E uh, isso os jornalistas literários, os primeiros jornalistas literários americanos já tinham feito na Guerra Civil Americana, em 1865, e alguns uh, escritores e jornalistas europeus também, uh, e curiosamente também, cobrindo guerra.